Eu analiso essa questão que isso provavelmente será problema enquanto continuares a ter pessoas à frente de um Estado que não fazem ideia como é que as outras coisas funcionam. É? Tipo aquilo de... Tens um senador americano a perguntar ao Zupert como é que ele ganhava dinheiro, é? e ele tem que explicar tenho tenho banas, publicidade, as pessoas clicam e eu ganhei. Hello? Não é? Enquanto isso acontecer, nós sim corremos o grave risco disto descambar de tudo. É pá, felizmente eu acho que pá, não corremos o risco de entrar aí num cenário Terminator ou Mad Max, tipo pós-apocalíptico, né? porque pá, continuamos a ter alguns bons pensadores e sonhadores. E é pá, eu já tive o prazer de conhecer o Sir Tim Berners-Lee, né? e uma das coisas que se fala ultimamente é precisamente o futuro da web. Porque assim, o estado americano aí está a meter a unha e a partir do momento que houver um controlo, isso sim deixámos de ter a web livre e livre de pensamento. Uh, em Portugal, não sei se tu tens noção, e a malta tem noção, que, que nós já temos assim, um, um belo lápis azul no, no DNS português. Né? Epá, felizmente há malta que sabe o que é que são VPNs. Mas o que é que se fala muito? É pá, havendo um controle por parte dos ISPs, por exemplo, nos Estados Unidos, aquilo já está a chegar ao ponto de um, a web poder ser controlada pelos ISPs, os Internet Service Providers, então o que acontece? A SEO vai à vida, fudeu se porquê? Porque o teu site aparece, porque é rápido, porque tu pagas uma conta maior, ou porque és uma empresa que me dá umas cunhas por fora, então eu a ti abro largura de banda e aos outros não, né? Chegamos, neutrality para o galheiro, não é? põe outra coisa e, um, Epá, temos esse lado Mas depois temos alguém que diz Epá, vamos começar a criar uma web paralela Hoje em dia toda a gente tem computadores em casa não é? eu, eu via e ainda vejo, estou à espera da nova season Uma série que é Silicon Valley Que é uma série de humor, mas focada em Silicon Valley Epá, e eu estava lá há uns episódios e eu pensei naquela porra antes de aparecer na série e depois o, o Tim Berners-Lee também fala sobre isto que é, hoje em dia tu tens tecnologias como blockchain né? tem, chegas a ter um país inteiro ligado por wi-fi toda a gente tem um router wi-fi em casa toda a gente tem um telemóvel com wi-fi que funciona de access point okay? por isso não é difícil criando a aplicação certa Tu teres servidores distribuídos cuja ligação é feita de uns terminais para os outros. Okay? Esquece ISPs. Tipo, pode chegar ao ponto de não precisar deles, ok? Passamos a ter uma segunda web. Que se pensares bem, foi assim que nasceu a primeira web, não é? Eu cheguei a ter um servidor no meu PC em casa, que alojava fecheiros para partilhar e não sei o quê, e tinha, alojava o meu primeiro sitezinho epá, era assim Podemos, só que lá está, na altura precisávamos da ligação de uns para os outros hoje não precisas epá, quem é que não diz que isto começa a vir ao de cima porque eu já tive esta conversa com mais pessoas quem é que não diz que não começámos aqui a criar uma, uma segunda web que não é de facto controlada por ISPs porque não é necessário, É toda a gente eh, fornece e, e recebe tecnologia peer-to-peer, -peer, mas utilizando as ligações de cada um. Não é? pá, isto pode dar-me uma reviravolta de caraças nisto, não é? O que é que vem daí? Não sei, não, é? não faço ideia. Agora, enquanto houver ensinadores e pensadores que permitem fazer estas coisas, eu acho que ainda há esperança. Porquê? Porque se houver um não é vamos controlar a internet, acabou, Terminator, pós-apocalipse, Big Brother... Epá, estamos lixados, não é? Mas tens o caso da China, a China, o pessoal já tem um score social, não é? Aquilo já é Big Brother, aquilo já é de Sims, estás a ver os Sims? Vida real! Tipo, a mostra da tromba, olha, não podes ir de viagem porque tens um mau score social porque bateste numa velhinha, não é? Ai É epá, mas se calhar não bati em velhinha nenhuma, se calhar ajudei a passar a, a, a estrada, o algoritmo passou-se um bocadinho, achou que eu estava a agredi-lo e pumba, já foste. E como é que controlas isto? Não controlas. Depois isto também ganha um, uma, uma, uma massa de dados de tal ordem que é impossível de ser controlada por humanos. Não é? isto, se calhar aquele controle das máquinas que nós ouvíamos uh, uh, e vimos nos filmes, uh, robôs a vir nos matar, pá, se, calhar não, se calhar vai ser software que nos vai controlar a todos. E, um, opá, Aqui sim, ligando isto à parte da política, o Estado tem um papel muito importante. É? Porque, repare, isso está acontecendo na China, porquê? porque foi o Estado que fez isso. Não é? um, opa, enquanto vivermos numa democracia mais ou menos livre, nada te impede de sairmos todos aqui para, para o campo e montarmos uma nova sociedade, <risos> já estamos aqui a entrar já em coisas. Mas, mas eu acho que vem aí, vem aí tempos, tempos engraçados de, de ver o que é que vai acontecer. We'll <laughs>